vamos fazer uma receita muito boa! Qual é? O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer cupcakes. E antes de começarmos a nossa receita, não se esqueça do like e subscrever o nosso canal, não é? E agora vamos então começar a nossa receita ovo meia chave de açúcar Sopa de manteiga. Está quente, não é? Está quente. Vamos bater um bocadinho. Uma chávena de leite meio gordo não, não, não, não, não. e uma chávena de farinha de trigo. Uu, uu. <risos> meia colher de sopa de fermento. Agora vamos bater mais um bocadinho. Agora vamos meter o nosso preparado nas forminhas. Também ajuda. O que, é que ajuda? ajuda? Espera. A viste assim é tudo fora, então. E agora vamos levar os nossos cupcakes ao forno, a 160 graus, durante 30 a 40 minutos. Nem ajuda. O que é que ajuda? Vamos lá. Está quente. Obrigada. Não se esqueçam do like e subscrever o nosso canal, que a gente vai dormir um bocadinho. Voltamos! Os nossos cupcakes já estão prontos! Oh, olha, não estão tão giros? Está quente! Está quente! Muito bem! Bem, vamos dar um chão aos oh, oh. Falta aqui um, quem foi que comeu? Garoto, vem comer o um cupcake! Vamos, olha, tchau amigos. E não perca o próximo episódio, porque o nosso próximo episódio vamos fazer os, as coberturas, muito giras, não é? Oi, estou a tirar. Está a tirar. Está tá bem? Tá Vai, não se esqueçam do nosso like. Eu vou, eu vou do vamos fazer pinturas? Ah, vamos fazer pinturas. Ah. Não se esqueçam do nosso é. like e subscrever o nosso canal.